Poderosa oração dos Salmos 91, Salmo 23, Salmo 51 e Salmo 2, para acalmar o coração. Olá, minha querida irmã, meu irmão, seja bem-vinda a este vídeo. Começo desejando que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Inclui nos comentários, nome de pessoas queridas, para que oremos por você e por ela deixa seu like inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa poderosa oração do salmo 91 salmo 23 salmo 51 e salmo 2 para que a gente possa levar essa poderosa mensagem de deus a mais pessoas vou orar para a sua vida senhor obrigado pela alegria de saber que temos um dono que nos comprou e por isso não somos vendidos. ajuda nós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 e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus, te agradeço por tudo que o Senhor faz pela minha família. Somos muito gratos, Deus, pelos bons momentos que passamos com nossas famílias. Obrigado por nos permitir desfrutar a companhia um do outro. Obrigado por nos dar tempo para passar com eles todos os dias. Preserve nossos bons relacionamentos, Pai, sempre que estivermos com nossas amadas famílias. Que a paz reine em nossos lares e que a compaixão encha cada um de nossos corações. Ensine-nos o que é experimentar verdadeira alegria e permitir-nos mostrar um ao outro o que isso significa. Senhor, você é nosso príncipe da paz e é aquele que guarda nossos corações. Que você sempre nos lembre de sermos pacificadores, especialmente dentro de nossas famílias. Proteja-nos de pensamentos odiosos e não sejamos a razão de causar caos em nossos lares. Guie-nos todos os dias enquanto caminhamos pela vida com nossas famílias, onde quer que cada um de nós esteja. Tudo isso pedimos em teu santo nome, amém. Senhor Deus, oramos ao Senhor porque confiamos em seu poder para dar força para nossa família. Pai Celestial, você é a nossa principal fonte de força. Quando somos fracos, você é forte. Você nos levanta quando caímos. Você renova nossa força e voamos sobre asas como águias. Obrigado, Deus, por sempre nos levantar com suas poderosas mãos. A força de nossos laços com nossa família depende de você, Senhor. É por isso que pedimos que você sempre seja o centro de nossos relacionamentos familiares. Permita que nossa família seja um cordão trançado triplo que não pode ser quebrado com facilidade. Deixe seu espírito encher nossos corações para que possamos amar um ao outro, assim como Cristo nos ama. Em nossos tempos de provações e angústias, Deus, olhamos para você. A vida pode trazer muitos desafios diferentes que sabemos que não podemos enfrentar sozinhos. Mas com você, Deus, acreditamos que nada é impossível. Acreditamos que você sempre nos concederá resistência para superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Você é a nossa força quando somos fracos, Deus, e sempre somos gratos quando você manifesta o seu poder através de nossas vidas. Todos estes oramos em teu nome, amém. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.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 Sabemos, Deus, que não há nada que você queira mais do que reconciliação e amor em nosso meio. Admitimos, Senhor, que não podemos fazer isso sozinhos. Por isso, pedimos ao seu Espírito Santo que nos rodeie com a sua graça. Que sejamos cheios de amor, para que ele transborde e que possamos compartilhá-lo com nossas famílias. Permita-nos ser instrumentos de suas bênçãos para eles. No devido tempo, Senhor, que nossos relacionamentos também sejam restaurados.